Salve galera, beleza? Bom, tamo aqui novamente com FIFA 20, galera E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu vou trazer uma informação é, De uma atualização que ocorreu hoje No FIFA 20 pro PS4, galera Beleza? Bom, ela já havia sido dita antes de ontem É uma coisa que a gente já vem pedindo há muito tempo pra EA fazer, galera Só que eles não faziam E que bom que fizeram agora Quer dizer que no FIFA 21, acredito eu que já vem essa atualização é, Estabelecida porque ajuda demais, deixa muito mais prático, muito mais rápido a busca por jogadores, galera Bom, vamos aqui Eu vou falar sobre, é, é, no caso, a busca por cartas Vem aqui no mercado de transferência, galera Aqui em qualidade, antes vocês lembram que a gente só tinha é, bronze, prata e ouro, né? Bom, aqui agora a gente tem tudo, ó A gente tem o bronze comum, prata comum, ouro comum Bronze raro, prata seleção da semana, é, atualização do ver, de verão, é, comum da Welfare Champs League Bom, todos aqui mano, todos ó, vocês vão ver aqui destaques, destaques, pique de olho, ídolos que é os icons é, Momento dos icons, bom, mutantes do foot, cara tem tudo quanto é tipo de cartinha aqui tudo agora é tipo fica mais fácil tá ligado ó, quer ver vamos aqui pelo cara deixa eu ver aqui a atualização do verão não vamos prata ouro seleção da semana ó, se você buscar jogadores aqui ó aleatório nem coloquei ninguém tá ligado se vocês buscar aqui ó meia Oh, tem altos caras da hora aqui, ó. Oh. Fica muito mais rápido, muito mais prático. Você não precisa ficar passando de páginas e páginas, tá ligado? Isso fica muito melhor pra gente conseguir. Ó, oh, o luz aberto aqui. Almeia central. Oh, bom pra caramba, hein? Mas a gente quer comprar o salá, né, velho? Salá, garotão. O bichão. Ó, oh, aqui continua a mesma coisa posição também, continua coisa. a única atualização que a gente teve foi nessas qualidades aqui mesmo, galera, que mudou o brasão é, de fundo das cartinhas ó, quer ver? Vamos aqui, não fique de olho aqui, ó vamos hum. ver o que, que tem aqui pra gente que aparece, ó, lateral direito do Manchester Premier League, esse cara seria bom no meu time hein? 40 conto Esse cara aqui também, ó. Só que. Não é o que eu estou procurando. Ó. Mas enfim, seria um cara bom também. Viu galera? Então agora tipo. Cada página tem só um tipo de cartinha, cara. E isso ficou bem mais prático, tá ligado? É claro, você tem que escolher lá, senão é ele vai vir aleatório, você tem que ficar procurando. Mas galera, no mais, é, seria só isso mesmo, não tem mais o que falar, seria um, um vídeo rápido, mais curto sobre essa atualização. E galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para ajudar a gente a fortalecer sempre. E comenta aqui embaixo o que, que você achou dessa atualização. Eu sei que ela veio é, bem tarde, na verdade é uma coisa que a gente já venha pedindo há muito tempo para EA fazer, eles não faziam. Agora acho que os caras viram a necessidade disso. É, agilidade que cria para os jogadores, e cara, que bom que eles fizeram! Eu acredito que no FIFA 21, tor torcemos que no FIFA 21 já vem assim, né, galera? E também que aconteça as melhorias aí, do, desses bugs que dá de, de carregamento, duplicação de carta, tipo, vários tipos de carta mesmo, jogador, o bagulho dá uns bugs às vezes ali, enfim. Tomara que todos esses bugs aí, a EA veja isso e corrija na FIFA 21, né, galera? Esperamos que sim, certo? Que cada vez que eles se atualizam, estraga alguma coisa. Mas, até o momento, não vi nada de diferente, galera. Não, tipo, não teve nenhum efeito colateral. Por enquanto, essa melhoria que eles colocaram está fluindo, está boa, tá ligado? Galera, mas é isso daí. Se você gostou, me segue nas redes sociais estão passando aqui embaixo, beleza? Também tem o link na descrição pra vocês ficarem mais fácil aí, pra vocês buscarem. E, cara, inclusive no Instagram, me segue lá, porque lá eu sempre tô postando tudo, cara, sobre o canal, sobre a página. Então, a fonte da informação é o Instagram, galera. Eu vou indo nessa. Valeu pela sua presença. Falou! Fui!